É, eu vou começar te introduzindo, aí eu <risos> Você o quê? Fala Na que eu te hora... escuto. Isso aqui é um canal de família? Oi! Eu sou o Cup e estou aqui com Fortes. E quem é você? Eu sou o Forte Silva Sou um artista, sou estudante E eu também tenho um canal no Youtube que é o Fortinho. Eu escrevo poesias e eu faço a produção audiovisual delas. Chamo pessoas para dialogar e falo experiências pessoais também. Então depois vocês vão lá e dão uma olhada também. Só depois desse vídeo. O que nos une aqui hoje na verdade é um projeto. Neste momento que está sendo publicado, está rolando lá no Instagram onde a gente está publicando algumas fotos que é Tirem seus padrões de minhas roupas Esse projeto, ele é objetiva discutir masculinidade e esses estereótipos que são impostos sobre as roupas e nós somos duas pessoas que fomos socializados de forma masculina O que quer dizer? Independentemente de identidade Vocês sabem, eu sou uma pessoa não binária A gênero Em mim, tanto em fortes Foi imposta a masculinidade A gente nasceu, viram lá um pipizinho ali Falaram É, é menino, menino É menino, usa azul Brinca de carro, dinossauro Não pode pegar na boneca Não pode pegar na sobrinha Tem que ser guarda-chuva já, já vamos entrar nessa questão Como é que foi viver com tudo isso? E como é que foi a gente chegar até o momento onde estamos Onde claramente nós não nos adequamos nesse padrão, né? Eu lembro que eu era criança, não lembro exatamente a idade. Eu fui no guarda-roupa, dividi o guarda-roupa com minha irmã e meu irmão. E eu vi o vestido de quadrilha da minha irmã. E eu falei, nossa, que lindo! E eu não pensei se era de menino. Eu só pensei, da minha irmã, então eu posso utilizar, porque ela é minha irmã. Eu vesti, quando meus irmãos estavam em casa, eles estavam na sala, que foram no quarto que me viram. Eles me arrastaram pra porta da, de casa e ficaram rindo de mim. E aí, uma segunda experiência foi com minha, minha avó. Eu tava com... O, o que a gente falou, né? Guarda-chuva é de menino, sombrinha é de menina. Eu tava com a sombrinha rosa, girando no meu ombro, na Mary Moreau, caminhando lindamente. Minha avó veio pra porta, pegou o cinturão e mandou ir pra casa. Pra dentro de casa. Depois desses dois fatores, eu reprimi isso em mim Eu entrei na cabeça de que Ah, eu só posso usar essas duas aqui Então eu usava blusas, polos E aí foi isso, esse rolê que, que fazia com que eu pensasse Eu preciso me vestir assim Se eu ia conseguir um emprego, eu tinha que falar com um primo meu Dizer como é que o homem se veste Pra eu poder ter a oportunidade de conseguir um emprego Era sempre aquele medo de que eu preciso ser essa figura masculina Porque qualquer caimento Que tinha relação com orientação sexual e com gênero de que chegasse próximo do que não era ser homem, do que não era ser masculino Eu já tinha o um enfrentamento, eu tinha que ser homem Falar como homem, me vestir como homem Não teve um dia que eu cheguei e coloquei um vestido, sabe? Eu experimentava coisas muito de, de levinho a levinho Pô, Foi muito gradativo pra mim Eu lembro que bem, quando eu era bem novinho assim <risos> Olha, eu já era pequeno e militante, já falei disso num vídeo Eu percebi que, que os meninos estavam rechaçando meninos que gostavam de rosa Eu cheguei e comecei a falar que a rosa era minha cor favorita <risos> Simplesmente porque eu achava que era um absurdo. O que mais me marcou é que quando eu já tinha incorporado esses elementos, não só de roupa, do que é dito de mulher, também eu comecei a usar maquiagem, foi meu pai. Com meu pai foi tipo, a primeira vez que ele me viu maquiado. Eu estava trabalhando e eu vi que ele mudou. Aí eu saí, da, eu trabalhava nos caixas, saí pra abraçar ele. E ele me... Sabe aquele abraço que você vê que a pessoa quer se afastar? E aí foi isso que aconteceu com a gente. Ele foi tipo assim, aceitou que eu saia com meninos? Tá, aí ficou tudo bem. Aí veio esse processo de começar a usar maquiagem e roupas do que de mulheres, como dizem. E aí foi isso que foi muito forte para Toda ele. Essa questão realmente, para mim, começou a vir mais muito forte com o meu descobrimento com a minha não binariedade. A partir daí, eu comecei a de fato, eu já nunca acreditei nesses papéis que me impuseram. Por que que eu tô me limitando tanto? Eu passei a realmente começar a quebrar esses paradigmas. E eu vejo muito, muito legal como as coisas tem acontecido estar tá usando coisas e tipo minha mãe tá gostando, meu pai me recomendar é, sugerir para eu comprar uma sala. Ai, que sonho! <risos> Gente, minha relação com meu pai hoje é boa, mas não a esse ponto meu pai me sugerir comprar uma sala. <risos> Quem dera chegar nesse ponto. Situações que eu, eu me sinto muito feliz Por não ser como eu sei que é Pra muitas outras pessoas Você tem esse espaço dentro da sua família uhum. Todo espaço eu me sinto confortável Se ele não for na rua Então, como na rua é um impacto muito pessoas suas acham estranho E ficam te olhando É um espaço que só tem o, o impacto de início Então as pessoas te xingam As pessoas jogam coisa em você Acaba tá sendo muito forte pras pessoas Ou então uma peça que seja, por exemplo, justa Como um homem de saia é, Acho que alguns aspectos Aspas ofendem mais a sociedade Fisicamente na estética do que é homem e ser mulher para as pessoas é mais desconfortável para mim porque só tem esse estágio. Já aconteceu das pessoas chegarem para mim e falar: Nossa, agora eu consigo entender mais como você se sente e que você fica lindo dessa forma. Porque como é uma estética nova, as pessoas veem tudo isso como estranho. Uhum. E querem usar isso como deboche ou como uma super lacração. Tipo, ai, ah, lacrou, viado. E a questão não é ser você exatamente lacrar. É você estar bem com você mesmo. Dentro até do meio LGBT. Uhum. Eu já recebi críticas do, do, de pessoas gays. Porque, tipo assim, ah, você não precisa ser assim, viado. E nunca partiu de, ah, porque eu sou viado, vamos vestir assim. E partiu de uma coisa que eu acho que não interfere na sexualidade. É só como você esquece, tipo, como você quer vestir. Mesmo na comunidade LGBT, onde a gente tá tipo, ai, ah, diversidade, ai, ah, não sei o que lá Tem uma série de homens gays que tão lá insensivamente com essa dominação desse estereótipo masculino Eu passei por isso, eu até abri no meu Instagram e eu fui pra uma festa e um amigo da gente, que a gente não via há muito tempo, foi pra essa festa E esse não era super afim de mim E aí, nessa festa... Como a gente não, disse, tem que não se via, rolou aquela química e eu fiquei, ah, a gente pode ficar aqui hoje. E aí, a desculpa dele foi tipo, ah, você tá com essas coisas aí, aí não, não me sinto muito bem. E eu olhei assim, é o quê, meu amor? <risos> Sou feio um macho? Não, querida, não. Isso é muito forte porque não foi a primeira vez que pessoas que rolam a química e depois te em outro rolê e vê você. De forma como eles falam, feminino, discreto, fora do meio, não, não. É como se fosse uma barreira que brochasse ah, mas não, porque... Eu sou um gay então gosto de, de homem não do que você é e, tipo qual é a forma que você vê o outro nessa relação de sexo é tão padronizada que você precisa ter essa fórmula esse jeito de estar dentro disso aqui não esquece que tem isso aqui sabe hmm. por mais que a sociedade seja patriarcal e o homem ele tá no topo de privilégios ainda mais quando a gente pensa no homem cis branco rico não sei o que lá toda essa coisa que coloca o homem para cima no momento que essa pessoa que é tida como homem Resolve se apropriar de algo que parte fora disso Que o torna menos homem Ela é meio que tipo, jogado constantemente pra baixo Eu acho que o maior problema do rótulo É você especificar que pra você ser aquilo Você tem que ter todas essas características assistir. E é muito complicado porque a gente Dentro do meio LGBT a gente já tenta fugir disso E a gente acaba criando Tem pessoas que vão querer, tem pessoas que vão querer tem as pessoas vão misturar e também tá tudo bem. Eu acho que no final de tudo, o que a gente tá tentando dizer aqui não é sobre ah, homem tem que usar saia, homem tem que se libertar de tudo. Eu acho que é sobre ser honesto consigo mesmo. Procurar ser você mesmo. Desde que não seja você esteja sendo isso porque você tá sendo imposto. Tá tudo bem, tá dentro dessa caixa e se identificar com essas coisas se você percebe que você tá sendo honesto consigo mesmo. Sim, se é isso como você se sente realmente, não porque Sim. você precisa ser daquela forma. E eu acho que isso é uma coisa também, porque quando a gente tá sempre discutindo esses temas, outras pessoas mais conservadoras se sentem muito atacadas por causa disso. E vocês falam disso e a gente não pode ser assim também. É, agora tá proibido Misa. ser hétero, vibe, todo mundo virar homem de Todo saia. homem vai virar... Assim. Não precisa, gente. Não, gente. Pode continuar usando as coisas, sejam honestos consigo mesmo, sejam respeitosos com os outros. Este projeto tá com umas fotos maravilhosas, sério, uns looks muito babadeiros. Eu amei. Nossa senhora, foi um Sim. arraso. Ah! Vamos lá ver, tá lá no meu Instagram. Vou deixar links aqui embaixo. Meu Instagram, no Instagram de Ingrid. Também vai ter vídeo no canal de Ingrid Lorena. Sim. Vamos lá, porque com certeza tá o babado. E vão vir mais pessoas, mais pessoas, babies. Vocês podem me encontrar no YouTube como Fortinho. Vocês podem me encontrar no Instagram como Fortes, com X Silva. Já eu sou apenas cup em todos os lugares. Então é isso, gente. Até mais. Beijo.